vande guru Pada dandam bhakta vindasam Sri chaitanya prabhu nitha tananda sahoditam Sri <coughs> Nanda-nanda-nanda-nanda-vandiradhika-charana-dayam, Gopi-jana-samayipta-vindam-vanam-manuharam, वांचा कल्पतरु वश्य के पास सिंधु वेच्छ अतितानं पाभुने भवैष्णवविभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचा लंग पंगुंग लंग हैतगिरि यत्किपातमहंग बंदे परमानंद माधव वृंदा होई तू सिधेपई पिया होई केशवस्य Snavati pade devi shatavatwe namu namaha Nara ayunanamaskitan Deving saraswati vassam tatu mudire Shankirita nekishno kotu podeshi Gauri apatrasho prakasa nature Sadhanurakta Jukta-bhakti-pramodakṣa-jagod-bharanya Dhayyam sadha-parivabhagnam adviṣṭaduham Tirtha-spadam-seva-virañchanutam saranyam Vetátyyam panatapāl-bhavadhyiputam Bande-mahapurusate-charunar-vindam Yat-pādha-pallava-nakha-chandha-manic-shatāya Vishpura-jītakimapika-pavadusva-darsha Porna-nurāgara-sasāgara-sāra-murti-hi kada kikāma kara sha kishna Shri-kishna-caitanya-prabhu-nitha-ananda vadhādhara sivasadhi hi binda Sri Krishna Chaitanya Prabhuneta Ananda Sri Aadvaita Gada Dharasivasadihi Baurabhakta Vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Rama Ayanulam bitabhujo kanaka bodhato Sankirtanoikabitaru kamala yatatsho Vishambaru dijabaru jugadharvapalo Bande jagat priyakaro Karuna bhataro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Ramara Mahade Rama. Nama Migangi Tava Sura Surair Bandito Deep Barupam Bhuktin Chamuktin Bhavan Rupen na Sada Naranam Ajata Kalapam Gauri Nirantar Abhishehi Tavam Bhagam Narayano Priyamanangomada Pharam Baran Sipura Vá-gí-sa-jus-vapad-aní lakshmir ja tam maham Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare राम राम हरे हरे काल कर्मो गुणाधीनो देह अयम पंच भौतिक काल कर्मो गुणाधीनो अयम पंच भौतिक कथं काल कर्मो गुणाधीनो देह अयम पंच भौतिक कथम अन्नंस्तु गोपा सर्पक ग्रस्तो सर्पो ग्रस्तो जय जया अपराहा कथम अन्नंस्तु गोपाये सर्पो जया यया अपराहा कालोकर्मो गनाधिनो देहो अयम पञ्चभौतिका कथम अन्नंस्तु गोपाये सर्पक ग्रस्तो Gaudiya Gostipati, Sri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse em qualquer situação, em qualquer condição, nós temos que fazer Haribajan, nós temos que cantar os santos nomes, adorar Krishna em qualquer circunstância. Você tem que continuar a sua adoração a Krishna, você não pode pará-la. A maioria das pessoas, elas não estão interessadas em aceitar esse tipo de verdade. Mas mesmo assim, continue, continue ouvindo o Harikata, ouvindo o Harikirtana. Essa deveria ser a nossa vida e nossa alma. Em qualquer condição, nós não devemos deixar o Haribajana, o canto dos santos nomes. Situações problemáticas podem ocorrer. Problemas gigantescos podem ocorrer, mas não importa em que condição, você deve continuar mas, o, Hariki, o Haribhajana. Porque o significado da vida é cantar os santos nomes. Sem os santos nomes nós não temos uma função, nós não temos significado. Sem adoração a Deus a vida não tem significado. Então este verso começa no Bhagavatam. Este é o começo do sétimo canto. Nós estamos sob o controle de Kaal, de Maha Kaal, do Grande Tempo. O seu karma é responsável pelo tipo de vida que você está levando. E sob o controle das três modalidades da natureza. Nós sabemos que existem cinco tátuas. Kar, Jiva, Karma, então o tempo, a Jiva, o Karma, Ishvara, o Senhor Supremo, Maya, a ilusão material, esses são os cinco tópicos principais dos Puranas. E uma espécie de malabarismo feito com esses cinco tattvas está acontecendo simultaneamente, mas ninguém consegue realizar uma mistura desses cinco tattvas. Uma mágica. O corpo, se você disser que esse corpo é seu, está, está errado. Se fosse seu corpo, por que você não pode controlá-lo? Você diz, olha, esse é meu corpo. Ah, ok, você acha que é seu corpo? Mas por que você não consegue controlar o seu corpo? Porque de manhã você sente algum problema de saúde e de depois na hora do almoço está diferente, depois de noite outra sensação. Você pode reivindicar, dizer que o corpo é seu, mas o seu corpo não está sobre o seu controle. E nem a sua mente está sobre o seu controle. Nada está sobre o seu controle. Nós estamos sob o controle de Mahakala, do Grande Tempo. Aquele que detrai, que subtrai, frações de segundo, uma atrás da outra da nossa vida. Ontem eu estava aqui dando Harikata, e agora já se passaram 24 horas e elas correram como um segundo, como uma roda. O Mahakala, ele tira o tempo da nossa vida. E, dia a dia, nós nos aproximamos da morte e não podemos realizar isso. Dia a dia, nós podemos nos aproximar da morte, mas não podemos realizar isso. O dia que nós deveremos deixar o nosso corpo está se aproximando a cada minuto. Nós não podemos controlar o tempo, os três modos da natureza, nada. E, e, ao mesmo tempo, eu sou impulsionado pela, pelas minhas atividades passadas, pelo fruto do karma. Fal quer dizer fruto. Este, neste Kirtana de Bhaktivinoda Thakura, ele descreve esse fato. Nós não podemos calcular quanto estamos sendo controlados pelos fatores materiais. O marido pensa que está protegendo a esposa, a esposa pensa que ela está protegendo o marido, o pai pensa, eu vou proteger meus filhos, minhas crianças, mas quem está dando proteção então para quem? Ninguém tem segurança em relação a isso, quem está protegendo quem? Essa é a questão principal, né? Mas todos estão dizendo, ah, eu sou o proprietário, eu estou dando proteção, eu sou o chefe, mas ninguém pode proteger ninguém, tudo está sendo controlado por Maya. Eu praticamente vi, de noite às 10 da noite, no templo, um dia eu vi uma cobra tentando caçar um sapo, o sapo estava lá e a cobra capturou o sapo, mas o sapo era muito grande e ela não conseguia engolir o sapo. Eu só fui bem perto da cobra, todo mundo gritando, não vai lá, não vai lá. Então na, na boca tem um sapo, ela não pode me atacar. Então eu fui bem perto olhar que condição as coisas estavam acontecendo e eu vi a situação dolorosa do sapo. Ele tive uma realização direta de quanto medo ele estava sentindo, agora eu vou morrer. Quem vai morrer? Um sapo. O sapo sentia tanto medo, ele não conseguia se mover, ele estava petrificado como uma, com uma pedra. E a cobra não conseguia deixá-lo e nem engoli-lo. Essa é a condição descrita neste verso. Esse verso descreve. Esta situação tremenda, todos os seres vivos, todas as criaturas estão sendo devoradas pela cobra do tempo, pela serpente do tempo. Todos estão capturados pela cobra do tempo, pela serpente do tempo. Serpente do tempo. O tempo pode ser comparado com uma cobra minha vida já está passando, mais da metade passou e eu estou esperando quando que a serpente do tempo vai finalmente me engolir, essa é a minha condição. Todo mundo pode pensar, ah, eu vou proteger este, eu vou ser protegido por aquele, mas ninguém pode proteger ninguém e as pessoas não conseguem realizar isso. Eu vou dar um exemplo do Srimad Bhagavatam. Você sabe que Narada, Narada Muni, Narada Ji Maharaj, nós estamos falando do Sadhana Siddha Narada, aquele que alcançou a perfeição através do seu, da sua prática espiritual. E ele vai pronunciar a sua realização pessoal diante de Vyasa Deva, seu discípulo. Ele diz, eu era um menino pequeno, uma família muito pobre, eu nem conheci meu pai. Minha amada estava lá. Minha mãe estava lá sempre, e cuidava de mim. Eu era seu único filho, minha mãe era muito pobre. Minha mãe ia em casas diferentes. Limpava os utensílios e recebia algum dinheiro, lavando roupa. E ela queria me proteger. Nós estávamos vivendo assim numa vila. De manhã às quatro da manhã, ela ia na casa de alguém para limpar as roupas e tudo. E voltava, arranjava algum chapati para a gente comer. Essa era a vida de Narada Muni. E por sorte, apareceu um grupo de sados. Pelo arranjo do Senhor Supremo. Então, eles estavam se aproximando do voto de... Chaturmasya estava começando. Então esses sábios decidiram ficar ali. Porque os quatro meses de chuva, como estavam para começar, então tudo ia estar ali, ia ser disponível, era um lugar muito bonito. Tinha cachoeiras, flores, árvores de fruta. E eles pensaram, bom, vamos passar os quatro meses de chuva, os vo o voto de, quatro, de Chaturmasa é aqui. E eles cantavam Kirtana, davam Harikatha de maneira muito linda. E eles, de alguma maneira, conseguiam arroz e farinha, e conseguiam alguma coisa que eles cozinhavam. Eles pareciam o Senhor Supremo. E o pequeno Narada. E Naradaj Maharaj, quando era criança, ele fica impressionado a, a ver o comportamento daqueles sábios. Então, Narada Muni, enquanto menino, ele se sentia atraído pelo comportamento dos sábios. Ele ficava observando o que eles estavam fazendo, o que eles estavam cantando. Ele não entendia tudo, ele era muito pequeno, mas ele ficava olhando. O que, que eles fazem? Ele gosta daquilo. Eles cantam o Kirtana muito bonito. E Narada fica muito impressionado. Ele quer ficar com aqueles sábios. O tempo todo naqueles quatro meses, ele tenta ficar com os sábios quase o tempo todo. E assim, o interesse desse menino, de Narada, a criança, desperta para fazer Sadhusanga, se associar com os puros devotos. Se relacionar com os santos. Então eles dizem, meu filho, você pode trazer aqui algum pedaço de madeira quebrado da floresta? A gente vai cozinhar? Ah, sim. Ele ia lá e pegava uns pedaços de madeira e trazia trazia folhas secas. Ele fazia esse tipo de ceva. Nesse meio tempo, a mãe, a própria mãe dele, um dia muito cedo de manhã, lá pelas quatro, antes que o sol nascesse. Ela foi trabalhar na casa de alguém, ela recebia dinheiro assim. Ela estava indo, mas estava escuro. Eu já estive na floresta de Vrindavana ali, das quatro da manhã, é escuríssimo. Ali fica tão escuro na floresta, um dia eu estava lá de Shambhaba, Numa uma localidade chamada Bhatán, onde estão as pegadas de Krishna. Nós vemos pegadas de elefante e de camelo lá nessa floresta. E as pegadas de Krishna estão nesta floresta e ela está cheia de cobras e chacais. E eu decidi ficar lá, de noite. Você pode calcular. Aqueles que são... que não têm experiência, eles não vão saber calcular onde ir, quantos quilômetros eu posso ir, onde eu vou descansar. Existe um, uma prática de fazer o parikrama. E você tem que calcular tudo isso bem calculado, caso contrário, se você vai a pé por esses lugares, você vai encontrar problemas. Então, Shambhava decidiu estar nessa, ficar nessa floresta e não tinha nenhum templo lá. Se tivesse, na verdade tem um templo, mas o responsável daquele templo, ele não permite que ninguém fique lá. Eu não sei porque é um templo bem pequenininho. Então eu fiquei fora do templo. Tinha uma espécie de ripa de bambu e eu fiquei ali. E a escuridão fica tão espessa que você não enxerga a sua própria mão. Você tem que, numa condição como essa, tem que depender totalmente da misericórdia do Senhor Supremo. Então, a mãe de Narada, que ainda era um menino, ela vai trabalhar. E no meio do caminho, por sorte, ela pisa numa cobra. Por acaso, ela pisa numa cobra. E as cobras são venenosas. E por conta dessa picada, a mãe cai. E de manhã, um homem da vila encontra essa senhora ali picada, ela abandonou o corpo, picada pela cobra. E agora sobrou um menino, pequeno, sem pai, sem mãe. Essa mãe amava seu filho como se ele fosse seus olhos. Como, ela protegia os pro... como nós protegemos os olhos, ela protegia o menino. E ele sobrou ali com cinco anos de idade. E por conta dessa relação com os sados, para ele, a morte da mãe dele pode ser considerada um benefício. Porque ele estava se relacionando com os sados. Os sados abençoavam ele. Ele ouvia Kirtana e Harikatha. Eles davam às vezes os seus próprios os remanentes dele. toma esse prato. Então, aquele menino comia dos pratos dos sábios. Ao se alimentar pela utista dos sados, você limpa seu coração. A água de um sado, se você bebe, a partícula de poeira dos pés de lote de um sado, autista do sado, tudo isso é como um remédio, existe um kirtana que diz isso, o kirtana é em Bengali, a partícula de poeira dos pés de lótus de um sado, e autista, os remanentes do prato do sábado, a água que ele bebeu, você recebe poder para cantar os santos nomes assim. Esse é o remédio exato. Receber o poder no seu bhajana. Esse é um remédio incalculável, incomparável. Você não pode nem calcular. Que grande remédio isso é. Então, isso é algo muito importante. Então Narada disse, ele diz, o dhamma está sempre cheio da partícula dos pés de lótus dos devotos. Quem pode dizer se você não receber uma partícula de poeira que tocou os pés de lótus do próprio Nityananda? Talvez pelo ar. Essa partícula de poeira pode me tocar. Essa possibilidade existe. Quando e como isso pode acontecer? Se o Goranga Mahaprabhu brincava aqui, ele corria por aqui, e se um dia uma partícula de poeira que tocou o pé dele tocar a minha cabeça, o brindava está cheio de partículas de poeira, das golpes, <coughs> que é algo sagrado, e por isso Uddhava, ora, para receber pelo menos uma partícula de poeira dos pés das golpes sobre sua cabeça. <risos> e para lá, vai dizer a mesma coisa. Este verso. Outro verso um, diz que enquanto, até que uma partícula de poeira venha dos pés de Lotin Vaishnava, né? Estava guru kramani, spreșhatan, tapa, jodato, mohin, sam, radarajo, sekam, neskin Jonana, no brinito, jabad. So long you are not going to be able Até que nós não consigamos receber uma partícula dos pés de lótus de um sábio sobre nossa cabeça. Nós não conseguimos alcançar o Senhor Supremo. O Uru significa poderoso. Você não pode alcançá-lo se você não recebe uma partícula de poeira dos pés de lótus de um sado. A sua mente não pode alcançar esse nível. Enquanto você não recebe uma partícula de poeira dos pés de lótus de um sado, você não pode alcançar Krishna. Porque essa partícula de poeira é como um comum remédio que corta seus anartas. Se essa partícula toque sua cabeça, todos seus anartas se vão. Se você não aceitar a partícula de poeira dos pés de lótus de um esquinte alançado, de um sábio sem desejos materiais, você não pode alcançar essa benção. Então, Narada, quanto menino, ele não fica perturbado. Porque, de certa maneira, ao se relacionar com aqueles sadus, ele conseguiu eh, se desenvolver de alguma maneira espiritualmente. Um pouco, porque ele ainda era pequeno. Então quando acabaram, quando acabou turmácia Narada decide, ele vai deixar aquela vila. Mas a mãe se foi, quando a mãe se vai, para ele todos os apegos se vão. Ele diz, minha mãe me amava muito e aquilo era um apego para mim. Aquilo para mim era um laço de apego. Agora minha mãe se foi, estou livre, eu posso ir. Veja a inteligência dele. Ele está escrito no Bhagavatam, que Narada Ji fala com Vyasadeva. Ele diz, aqueles sadhus me davam utista, me davam seus remanentes. E desde o primeiro dia em que eu honrei essa esse remanente, meus anartas se foram. Narada narra isso para Vyasa Deva, que é seu discípulo. Narada é o guru de Shira Vyasa Quando me o primeiro o então, quando eu tomei esses remanentes, os Anarthas desapareceram. E Narada, nesse momento, vai em direção à floresta. E, finalmente, ele se sente cansado em um determinado ponto. Ele não está comendo prachada, não está bebendo água, ele é um menino. E ele descobre um lago muito lindo. E lá, ele tomou banho e bebeu um pouco de água e sentou na raiz de uma árvore. Ele pensa. Ele não pensa porque ele está ansioso. Não. O pensamento dele é em relação ao Senhor Supremo, o que ele ouviu dos Vaishnavas. Ele não pensa: eu estou sozinho, onde que eu vou? Não, ele pensa no que ele ouviu dos gurus e dos vaishnavas, daqueles sados que ele encontra. Ele se concentra nisso, em todos os harikatas que ele ouviu, que ele ouviu e pensa. Tente entender. Ele começa a sentir um pouco tonto, e o senhor se manifesta para ele por uma fação de segundo o Senhor Supremo deu o Darshan para ele por uma fração de segundo e imediatamente se foi. Ele viu a belíssima figura do Senhor Supremo e ele levantou e começou a chorar. Ele começa a chorar e diz, ó oh, Senhor, eu não posso é, ficar com você, eu vi você por um segundo, mas onde você está agora? O objetivo da minha vida é te ver. Então ele começa a chorar, chora muito profundamente. Ele ouve uma voz no éter. Ele diz: "Você está muito curioso em me compreender. Você está muito interessado em mim. Então para lhe inspirar, por uma fração de segundo, ele dei um darshan. Mas na condição em que você está, ninguém pode me ver." Suas atividades pecaminosas se foram, mas mesmo assim você tem que esperar. Sem tomar guru-charana, fazer bhajana, aprender a cantar os santos nomes, a me adorar. Com então, essa voz da consolação, nada na Nesta vida, você não vai me ver mais a sua maturidade espiritual não está perfeita diz Krishna diz essa voz se nós dermos um exemplo dessa expressão em sânscrito nossa mãe naquela época as mães costumavam arroz de cinco em cinco minutos ela vinha ver se o arroz já estava cozido. Hoje em dia você põe na panela de pressão, cinco minutos tudo se cozinha. Naquela época era tudo muito mais simples. A água fervia, você põe o arroz e você ia checar o arroz. Se estava cozido ou não. Esse exemplo é perfeito está escrito que por conta do poder do seu bhajan a sua adoração Isso é comparado ao arroz, ao arroz que está cozido finalmente jyo go kasayam em bhajan moksha and here it is written here it is written avipakka Aqueles que não alcançam essa maturidade eles não podem me ver ainda diz Krishna Aqueles que fazem bhajana seguindo a própria mente ou é, se você faz uma vida espiritual, mas sem guru, essa, essa atividade espiritual é imperfeita, porque o Guru pode te guiar. Sob a guia do Guru, você pode fazer vida espiritual. Se até hoje, talvez você seja muito bom. Mas se você não aceita os pés de lótus de um Vaishnava puro, então até então, sua bhajana nem começa. Somente depois de tomar abrigo nos pés de puro, a sua vida espiritual começa. É por isso que essa voz aérea disse, Aqueles que não estão maduros, não há Talvez Mas ainda há sabe? Imagina que você está fazendo chá numa panela, nos últimos cinco anos, você faz sempre o chá na mesma panela, nos últimos cinco anos, naquela panela. Se você limpa a panela, mesmo assim fica uma marca de chá. Vejam, aquela marca marrom ou vermelha, aquilo não é permitido no campo da adoração de Krishna. Você não pode vir com marcas de sujeira no seu coração. Nem o cheiro da matéria é permitido. Suponha que você vai colocar alguma cânfora. Você conhece cânfora? Depois de dois anos, se você abre o pote de cânfora, você ainda encontra um cheirinho. A cânfora deixa cheiro até depois de anos. Então, existem coisas que marcam as nossas experiências, as nossas impressões. Nós precisamos purificar tudo isso. E Narada vai dizer que no curso do tempo, eu deixei meu corpo e o Senhor imediatamente por conta da sua misericórdia eterna, ele me dá um corpo eterno. Então, Narada é sada nascida. Então, que proteção tinha esse menino Narada de cinco anos? Que proteção tinha Dhruva Maharaj? Pelado Maharaj tinha cinco anos e também não tinha proteção. Quem protege a todos? É o Senhor Supremo, Ele é o amado de todas as almas, Ele é o refúgio de todos. Eu conheço um caso de Shambhaba, uh, tinha um menino, uma vez, uma senhora que era uma mãe, ela estava cansada do filho. Esse menino via pescando peixes, o tempo todo. Peixinhos vermelhos, azuis, pretos. Um dia ela ficou muito brava. Ela pegou esse, essa garrafa cheia de peixe. Pegou a garrafa e quis jogar longe, no meio do mato. Quando o menino descobriu que a mãe tinha feito isso, e começou a chorar. Mas na manhã seguinte, descobriu o pote caiu no, no, nesse arbusto com a boca para cima, ele não derramou nada, estava intacto. A mãe jogou como se alguém tivesse carregado e colocado no colo, porque não caiu nenhuma gota, nenhum peixinho morreu. E um discípulo de Param Gurudev Bhakti Bhaktideita Madhagosai Maharaj, do Jalandhar, ele me encontrava quando eu ia até Jalandhar. Ele me contava sua história. Ele dizia: Maharaj, eu fui para os Himalaias. Kedarnath Badrinath. E esse devoto tinha um bebê. Ele foi até os Himalaias para ver algumas deidades e depois disso ele pegou um ônibus que desceu pelas curvas da, da montanha e por sorte por acaso não por sorte, por acaso o ônibus perdeu o freio e o capotou pela montanha e ele disse, eu me lembrei do meu guru Itamada, o, o ônibus rodando, rodando, rodando e todo, estava caindo, todo mundo estava caindo junto dentro do ônibus e ninguém, ninguém se salvou todos morreram mas aí eu descobri disse esse homem que eu estava lá num arbusto tem muitas árvores nessas montanhas uma porção do ônibus Abril, e com a cadeira e com a cadeira eu me encontrei com um bebê no colo com meu filho no colo sentado na minha própria cadeira do ônibus apoiado, pendurado num arbusto, todo mundo tinha morrido e eu me achei intacto ali, sentado na cadeira do ônibus, pendurado num arbusto, com meu filho no colo, de alguma maneira as pessoas vieram salvar ele ali, que milagre esse, esse ônibus que cai e uma janela abre e a janela é inteira, ele estava sentado dentro do ônibus e se encontrou sentado num arbusto. Quem protege quem? Essa é a questão. Ninguém pode proteger ninguém, só Krishna. Então, no sétimo canto, está explicado, e contém, o sétimo canto contém esse tipo de verso. Muito bem, por que nós vamos ao Parikrama de Vrindavana? Para fazer um parikrama de Vrindava, nós temos que estar totalmente rendidos aos pés de lotes do Senhor Se Supremo, de Balarama, do Dhamma Tattva. Balarama é o próprio Dhamma Sagrado, então ele é Dhamma Tattva. Se nós estamos pensando em coisas materiais, em comida, em horário, isso não é parikrama. Então, nós temos que Ao falar sobre o Parikrama Maharaj vai nos explicar como cada uma das deidades Que foram encontradas Na floresta ou debaixo da terra Em Vrindavana, foram encontradas Muito bem Sabemos que pela instrução, pela ordem De Chaitanya Mahaprabhu Ele dá essa ordem Para Sanatana que escrevam livros de literatura sobre os seus apare... seus lugares do seu aparecimento. E ao mesmo tempo ele disse, vão para a floresta também e identifiquem os locais dos passatempos de Krishna. Além de escrever sobre a filosofia, você tem que estabelecer os passatempos de Krishna. This way, então, dessa maneira, pela instrução de Srimana Mahaprabhu, pela instrução de Srimana Mahaprabhu, Irupa I mean, Goswami, the, eles vão encontrar os locais de passatempos do Senhor Supremo pela Sua benção. Sem a benção de Krishna isso não seria possível. Muito bem, eu gostaria de dizer algo sobre Sanatana Irupa Goswami de Shambhava. Quando Sanatana estava preso, vocês sabem que ele foi preso, porque ele se recusava a trabalhar como primeiro-ministro. O rei disse, você não tem vindo ao seu escritório Sanatana responde, eu servi você durante muito tempo, agora eu não tenho mais esse tempo. Não posso mais servir. Por quê? Diz o rei. Seu primeiro ministro. Você pode fazer o que você quiser, aponte a outra pessoa, diz Sanatana para o rei. E o rei quer prendê-lo, ele manda prendê-lo e coloca ele na cadeia. Então Sanatana Goswami vai parar na cadeia. E Rupa Goswami já tinha fugido. Com um Anupam, com seu irmão, com o seu irmão mais novo, que é pai de Jiva Goswami. E o rei não consegue capturá-los. Eles fogem para encontrar Mahaprabhu. Mas antes de ir embora, Rupa Goswami guarda 10 mil moedas de ouro para Sanatana para que Sanatana Goswami consiga usar esse dinheiro e se livrar dos perigos do, do, do, do rei, etc. Da punição do rei. Então Rupa e Anupam, o pai de Jiva Goswami, já tinham ido encontrar Mahaprabhu. Eles vão até Vrindavana e depois decidem encontrar uma solução. Então, Sanatana Goswami Então, Maharaj está falando de como foi dividida essa fortuna que eles tinham como ministros do rei. Então, metade eles dão para os brahmanas, para os vaishnavas, e a outra metade eles dão para a família. Então, mas ele guarda, mesmo assim, Rupa Goswami, guarda 10 mil moedas de ouro para que, em breve, seu irmão consiga fugir da prisão, okay. né? subornando talvez um guarda, porque o rei iria prendê-lo, então, então Sanatana consegue se libertar através do uso dessas moedas, ele vai até Varanasi, ele vai a pé até Varanasi, em, em Varanasi, Mahaprabhu está ensinando e ele encontra Sanatana e ele pronuncia o Sanatana Shiksha e eles estão peregrinando e não se encontram porque Sanatana vai por um caminho e Rupa vai por outro muito bem, Sanatana Goswami. Foi o primeiro de todos a chegar até Vrindavana, e lá Vrindavana faz bhajana no Bajana Kutir, uma cabana dedicada ao canto dos santos nomes. E diariamente, Sanatana Goswami Pada ia quase diariamente até Mathura, porque Vrindavana naquela época era como uma floresta. Então, ele ia para a floresta mendigar. Ele mendigava um pouco de trigo aqui. Eu também fiz isso de Xambaba. Alguém me dava um pouco de farinha, alguém me dava um pouco de leite, alguém me dava um pouco de água. Eu fazia chapate e oferecia para o Senhor Supremo. De manhã, eu mendigava e oferecia algum alimento para Krishna. O resto do dia então, eu recitava <Sami> e fazia isso, e algum outro servo. Muito bem. Sanatana Goswami ia até a Matura. Mas, e quando ele ia, ele ia para uma casa, muito, uma casa especial chamada Chobe. Chobe é o título de um habitante de Vrindavana. Né? Ele ia na casa desse Chobe para mendigar alguma coisa. Mas quando Sanatana ia lá, Sanatana descobria que o filho desse Chobe brincava com as deidades. As deidades vinham na forma de um menino e brincavam, e brincavam com esse filho desse Chobe. Diariamente ele via: quem está brincando com esse menino é a própria deidade. A deidade se transformava num menino e ia brincar. Um dia, Sanatana Goswami vai dar um aviso para a esposa de Chobi. Ele diz: Olha, vocês estão servindo Madana Mohan, mas vocês têm que manter um pouco de pureza. É uma sugestão que Sanatana Goswami faz. Mas, mas Madana Mohan quer comer o chapati assim, sem pureza sem nada. Nós temos que manter a pureza. Mas essa deidade queria comer o chapati assim como, ela, como a mãe desse menino oferecia. Ela, às vezes, cozinhava sem tomar banho. Mas o Gopal estava com fome. Ele falava, estou com fome, estou com fome, me dá alguma coisa. E ela corria para a cozinha e fazia. Sem se purificar. Mas a deidade de Gopala, na forma de um menino, comia e ficava feliz. Então um dia essa deidade chamada Madana Mohana apareceu um sonho. Para para a esposa de Chobei. ela disse, há muito tempo eu estou tomando seva de vocês. Agora eu gostaria de ir com aquele sado, aquele sado sanatana que venha até a sua casa, eu quero ir com ele. E a Deidade pediu. Então, o que aconteceu? A esposa de Chobe e o marido, eles obedeceram a ordem de Madanam Mohan. Eles tomaram a decisão de passar a Deidade para Sanatana Gosai. Eles disseram: Olha, o Senhor Supremo quer ficar com você, eu não sei porquê. Então, Sanatana vai em aceitar em essas deidades um de... e vai até o seu Bhājana no cultivo. Ele tinha uma, um quartinho minúsculo, todo quebrado. Ele põe as deidades ali e dá água e tula-se. Não tinha sabja, não tinha nada. Ele tinha somente um pouco de farinha. Que me misturava com água, colocava no fogo, ele tostava farinha com água. Não era nem chapati. <coughs> chapati é complicado de fazer. Então ele simplesmente pegava, fazia umas bolinhas de água com farinha e, e, e tostava isso no fogo, como se ele tivesse uma Sabe quando uma padaria faz pão? É um tipo de pão especial. Então o fogo vinha e cozinhava esse pãozinho. Então, Madan Mohan vai aceitar esse seva, o que fazer? De Sanatana, né? que estava mendigando por Vrindavan. Né? Não tinha onde ficar ali. Porque ali era uma floresta. Então, Sanatana, né? ele ficava numa cabana quebrada, minúscula. Ah, essa expressão que Maharaj disse pronunciou significa que no templo de Madana Mohan, hoje o templo de Madana Mohana foi construído por um rei. Não, não era por um rei. Está muito bem. É uma colina bem alta. Naquela colina alta tem um lugar especial onde o Sr. Krishna vai se enxugar depois de punir Kaliya. Krishna vai punir Kaliya. E por longo tempo Gopala Krishna luta com Kaliya nas águas frias do Yamuna, porque aconteceu isso no inverno. Então, depois de corrigir, fazer seu passatempo com Kaliya e dar suas bênçãos, Krishna Gopala sai da água. E ele vai agir naquele momento como um menino pequeno, ele vai sentir frio, porque ele é o Yamuna. Então ele vai subir em cima dessa colina, onde existe o Bajinakuti de Sanatana Goswami. Lá Krishna subiu, se sentou numa daquelas pedras, e o semi-deus do sol pensou, eu vou servir Krishna no momento apropriado, é agora, ele pensa. está sentindo frio, então o sol se multiplicou em 12 expansões, na verdade o, o, o, o sol, o disco do sol muda todos os meses, existe um sol específico para cada mês, então os doze sóis se manifestam para esquentar o corpo de Krishna, para que Krishna se sinta confortável. Esse local chama-se Dadas Adhito Então, esse passatempo de Krishna ocorre depois que ele pune Kalia. Então, Sanatana decide fazer bhajana exatamente ali. Para, ali, para ele era muito bom, quem vai subir ali na montanha para perturbá-lo, o dia inteiro eu posso cantar os santos nomes e escrever, então ele vai decidir fazer isso, ele não tinha templo ali, não tinha chapati, não tinha nada, e um dia, Madana Mohana, a deidade, a mesma deidade, Madana Mohani e Madhana Gopala são o mesmo. Mas Madana Gopala, a deidade famosa a deidade de Madhana Gopala, foi descoberta por Advaita Gosai, por Advaita Acharya. São duas deidades diferentes que representam o mesmo Krishna. Então, ele, Krishna, a deidade reclama para ele, fala, mas a comida aqui não tem sal, não tem nada. Você não pode, você não tem nem gosto. Você não pode colocar um pouco de sal? Amanhã você vai, hoje você está pedindo sal, amanhã você vai pedir açúcar, eu não vou arranjar. Se você quiser tomar essa prajada, é o que tem, Senatana tá fala para ele. Madana Mohana responde, se eu arranjar o sal, você se incomoda? Não, não, eu não me incomodo. você pode arranjar e se arranjar eu te dou. Se você arranjar eu dou para você. Madana Mohana é muito inteligente, ele faz um arranjo. Ele descobre, Krishna percebe que um, um homem de negócios vai usar os Yamuna para transportar uma quantidade enorme de, de produtos indianos. Ele está passando por ali. Ele está indo para vender aquilo em outro país. Passa pelo rio, pelo Yamuna. E esse homem calha no Yamuna. Ninguém não dava para explicar porquê, mas o, o, o barco encalhou e não saía dali de jeito nenhum. Vieram puxar, fizeram o que fizeram. Yamuna, naquela época, era gigantesco era um rio imenso, cheio de ondas, de correnteza. Agora o Yamuna está diminuindo. Eu ouvi dizer que o Yamuna, em 5 mil anos, vai desaparecer. Pela misericórdia do Senhor Supremo, as coisas ficam e se vão. Então esse, esse homem de negócio estava em perigo, porque o barco afundou bem, afundou não, encalhou ali. E alguém disse para ele, olha, tem um santo muito elevado chamado Sanatana em cima ali daquela colina. Ele pode usar alguma mágica, algum mantra para liberar seu barco. Então, o homem vai lá e se ajoelha aos pés de Sanatana e pede. Faça meu barco se, libra, se liberar. Eu prometo a você que qualquer montante de dinheiro que eu recolher desse negócio, eu venho aqui e ajudo você, faço o tempo, faço o que você quiser. Esse homem prometeu diante de Sanatana Gosai, se você liberar esse barco, eu vou fazer negócios. E o que, o que eu ganhar, o que eu lucrar, eu vou dar tudo para o serviço do Senhor Supremo. Então com esse dinheiro, foi construído o Templo de Madana Mohan em pedra vermelha, em cima de uma colina em Vrindavana. uma escadaria para subir, e Sanatana Goswami subia e descia, tomava banho no Yamuna, subindo e descendo daquele templo, e dessa maneira a Madana Mahana, a deidade, arranja seu próprio templo, ele faz tudo, próprio Krishna, então esse era o templo original, e depois houve um ataque dos muçulmanos. Esse tempo tinha sido feito 500 anos atrás, na época de Mahaprabhu, 500 anos atrás, mais de 500. Então, depois aconteceu um problema, porque o, um, um rei muçulmano quis quebrar esse tempo. Eles vieram cheios de instrumentos para quebrar o templo, e aí Madana Mohan, foi transferido o que fazemos, o que devemos fazer? Ele foi transferido. Isso depois de Sanatana Goswami. Então, o templo de hoje foi construído por Nandan Ghosh. Madana foi para Karoli, perto de Jaipur, num templo enorme. E até hoje ele está lá. E esse Mahana está lá. Em Karoli, é uma deidade linda, toda pintada no rosto. Então, Mahaprabhu, quando o Mahaprabhu foi a Vrindavana, né? Nós já contamos esse passatempo. Naquela época, os Goswamis não estavam e não me eles chegaram depois do de Parikrama de Mahaprabhu e descobriram os locais de passatempos de Krishna. Está escrito no Shastra de Shambhava que Madana Mohan é uma deidade de Dwapara Yuga. Esse Madana Mahan, está lá desde Dvapara Yuga. Ele não foi feito por ninguém, uma deidade auto manifesta. E sobre Madana Gopal, nós poderíamos dizer também, passatempos muito lindos. Madana Gopal foi descoberto, uma outra deidade que foi descoberta por Advaita Acharya. A Dvaitacharya, Mahavishnu e Sadashiva, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu, ele vai para Vrindavan e faz peregrinação em diferentes lugares. E um dia ele dorme embaixo de uma árvore, de uma figueira, de, e de noite ele vê algo. Ele vê Madhana Gopal dizendo, olha, estou aqui embaixo, você pode me descobrir e estabelecer meu seva? E a Duita Gosai acorda e convida os Brajavasis, diz o Senhor, apareceu no sonho. Ele diz que ele está bem aqui, ó. Embaixo da, da, da, da, da terra. os Brajavasis começam a cavar ali. Realmente, eles cavam, cavam, cavam e acham uma deidade lindíssima, a deidade Madana Gopala. Então a Doita Gosai se enche de prema e começa a chorar. E ele chama alguns brahmanas para fazer serviço para essa deidade. Ele tinha ainda que completar seu parikrama. Então Madhana Gopala aparece instalado por a Adwaita Acharya. E o seva dele continua até hoje. E a Adwaita Gosai vai para as 12 diferentes florestas. Então ele pede para um Brahmana fazer seva para essa deidade Porque eu vou para 12 florestas Eu vou voltar, na volta eu passo aqui E o Brahmana faz esse seva Advaita Gosai Atravessa essas 12 florestas de Vrindavana No meio tempo o que acontece? Por conta de um ataque muçulmano Madana Gopal desaparece Ele desaparece de repente, o Pujari começa a chorar. Cadê a deidade? Ninguém entrou aqui. E o Pujari manda uma mensagem para a Dwaita Acharya, para a Dwaita Goswami, para a Dwaita Gosai. Então, os Vrajavasis vão chegar para ele e falar: olha, a sua deidade Madana Gopal desapareceu. A Doita e voltou correndo do parikrama e começou a jejuar. Ele parou de beber até água. E finalmente o Senhor Supremo apareceu para ele em sonho e disse, eu não desapareci, os muçulmanos estão para atacar aqui. Eu tive que me esconder, porque eles vão poder me quebrar, me tocar. Você pode vir aqui. E você vai me encontrar dentro das flores, os pudjares jogam as flores do puja num cesto. A deidade era bem grande, mas ele falou, olha, agora eu, eu fiquei pequenininho e me escondi no meio das flores, e Madana é uma deidade pequenininha, a Doitago Sai vai lá nas flores as flores que tinham sido descartadas depois do puja, e naquele sexto eles acharam e acharam uma pequena deidade de Madana Gopala. Eu vi esse Gopala, de Shambhava. porque o panda, o servo do templo de Madana Mohana me mostrou, uns 30 anos atrás, o Madana me mostrou Madana Gopala, bem pequenininho. Dessa maneira, a Dvaita Goswami descobre a Deidade escondida entre as flores, depois de ter ficado preocupado. Então depois ele vai decidir ir até Shantipur, onde um quadro pintado por Lalita Sakhi está lá. Em Dhopara Yuga, Lalika pintou um quadro, ela fez um quadro de arte para mostrar para Radharani como Krishna. Como é o rosto de Krishna. Então esse retrato, ele estava numa forma escondida em Nidhuvan. Esse retrato. Ele pegou esse retrato. Ele pegou esse retrato. E uh, encontrou esse retrato. Mas onde esse retrato foi parar, hoje eu não sei, de Shambhava. Então, Madhana Gopal se manifesta. Uh, para Advaitacharya e Sanatana Goswami também resolve os problemas de Vrindavana. Quando Sanatana vai a Vrindavana, Rupa vai depois dele. Ambos ficam ali, em Vrindavana, na mesma época, mas não no mesmo lugar. Eles se encontravam de vez em quando. Às vezes um estava fazendo Bajana no, no, no, no Templo de Radha Damodara. Às vezes em Terkadamba e Nandagam. De acordo com a inspiração que o Senhor dava no coração deles, eles iam. Eles não são agitados, que nem nós, que nem vocês. Chanchal significa irrequieto. Eles viajam de acordo com o desejo do Senhor Supremo. Eles não viajam porque eles são agitados, porque eles querem passear. Eles viajam porque Deus determina. Então eles passavam o um ano de viajando essas florestas, escrevendo livros fazendo sevas, descobrindo lugares de passatempos de Krishna, isso eles fazem, esse é o serviço deles. Então, Sanatana Goswami, às vezes, diz, no Pavan Sarova, nas margens do Pavansarova. e Maharaj diz que ele também já ficou lá, em Nandagram, Sanatana Goswami também, às vezes ficava no Bajana Kutir. Ali, Irupa Goswami Pada, às vezes ficava em Terkadamba, perto de um templo, do templo de Asheshar Mahadev. Eles não ficavam num lugar só. E finalmente, Jiva Goswami, pela misericórdia de Irupa Goswami, ele estabelece Irada Damodara a deidade irada da modara. Amanhã nós vamos falar mais sobre como Rupa Goswami descobriu Radha Govinda Ji. Como Rupa Goswami Padre encontrou as deidades irada de Govinda Ji, que está em Jaipur. Originalmente a história da deidade de não aparece junto com a de Krishna. Muito bem. Hoje vocês devem se lembrar como Madana Mohan apareceram. É a deidade de Govinda que é pintada no rosto, perdão. Então, o Maharaj diz que perto da, da, do templo de Madanamohan, eu gostaria de ir a Adoita Bot. Esse lugar chama-se Adoita Bot. Porque a Gosai descobriu Madanamohan ali. Então, você não pode se confundir. Essa localidade é assim. 20 ou 15 metros de distância. Bem pertinho estão essas duas localidades. É um lugar muito importante. Toda vez que eu vou, eu faço parikrama deste local. as reverências ali de Shambhava. Um lugar muito abençoado. Se você subir, já esteve lá. Você, de lá de cima você consegue ver toda a Vrindavana. Né? Você vê o Yamuna, Nidhuvan, você vê tudo lá de cima. Você pode ver a escada que Sanatana Goswami descia todos os dias para pegar a água do Yamuna. eu falar o mesmo caso. Quando disse, eu gostaria de seva. Então, quando aquele rei quis fazer serviço para Sanatana, é aquela escada. Pela misericórdia de Sanatana Goswami, o rei Agbar, Agbar Raj, o rei Agbar Raj, Raj pôde ver a vrindavana transcendental. Do ponto de vista material, ele falava, nossa, mas está cada quebrada. Mas pela misericórdia de Sanatana, ele pôde ver a vrindavana transcendental. Ele ficou chocado, surpreso, meu Deus, me perdoe. Não é possível para mim reparar essa escada. Com olhos materiais, você pode enxergar se, se o Yamuna está seco, se as pessoas, se está tudo limpo ou sujo, os olhos materiais não são bons para enxergarmos Vrindavana. Nós vamos falar disso amanhã. Sobre o parikrama. All, limites, nós vamos falar can... de todas as deidades e depois nós vamos viajar so, por esses lugares de Shambhava. <coughs>